Você sabe que toda empresa precisa atender às necessidades do seu negócio. Esse é o segredo da evolução e também da construção de visibilidade. Isso que eu acabei de falar é uma parte da transformação digital. É o que está em alta hoje em dia. Independente do seu tipo de negócio, do tamanho do seu negócio ou do seu nicho. E pensando nisso, eu separei cinco dicas, cinco dicas, cinco maneiras para você digitalizar o seu negócio de uma vez só. Então, vamos lá. Mas antes de começar, antes de, antes de eu partir para as cinco maneiras, eu quero falar para você sobre as vantagens, é, as vantagens que você tem né, de tirar seu negócio do mundo físico e jogar para o mundo digital. É, a, a vantagem é bem simples, é, só, só, só para resumir, é a redução de custos. Na internet existem várias ferramentas, várias ferramentas né, que você pode... Que você pode utilizar, que no mundo físico você usaria várias pessoas, um time completo, na internet não, você consegue é, ter mais um pouco mais de redução de custos, é, é, está falando de tecnologia né, quanto mais tecnologia mais redução de custos, porque ali você consegue fazer tarefas né, que exigir várias pessoas, você consegue fazer através de ferramentas simples, é só você procurar, então vamos lá para a nossa primeira maneira de digitalizar o seu negócio. A nossa primeira maneira é para você entender o funcionamento do seu negócio. Você tem que entender o funcionamento do seu negócio. Você tem que ter uma realidade. Qual, qual, qual é a realidade do seu negócio? É, você tem que conseguir responder essa pergunta. Qual, qual a adoção, qual a possibilidade é, do seu negócio usar essas ferramentas tecnológicas? Porque essa é a realidade que vai, se, é, que vai te possibilitar, né? É, é, para você alinhar os seus processos ali, passo a passo, um por um. Então, você tem que, só para recapitular, você tem que formular essa pergunta na sua mente. Qual é a realidade do meu negócio? Qual o, qual, o qual meu negócio está ali, né? é, consegue né? é, se adaptar a essas ferramentas tecnológicas que a internet fornece? Então, se você pensar nisso, fica muito mais fácil você alinhar, né? fica muito mais fácil você manter o foco ali nos seus processos e assim colocá-los em prática. A um para a segunda. A segunda maneira que eu quero te passar é para você construir uma estratégia digital. E como você faz isso? Primeiro você tem que estar presente, presente ali no mundo digital. Você tem que ter uma cultura, uma cultura digital, estar tá ali presente nas mídias sociais e outras ferramentas, como eu falei antes, que a internet fornece. Fazendo isso daí fica mais fácil. Fica mais fácil, né? É, seus processos administrativos, operacionais, de gerenciamento, fica tudo alinhado ali com a sua cultura digital. E assim você consegue entregar o um máximo, você consegue entregar uma, uma qualidade melhor, uma qualidade de atendimento, vamos, vamos supor, atendimento ali para o seu cliente. Então, construa uma estratégia digital. E em cima dessa estratégia digital, construa uma cultura digital. Vamos para a terceira.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 além dos seus processos administrativos operacionais, o seu gerenciamento, pode ter certeza que ele vai voltar a comprar. E isso na internet faz toda a diferença. Então, vamos lá para a minha quinta. A minha quinta e última maneira que eu quero te passar é para você entender o perfil. É para você entender ali, só para só encaixar na quarta, né? Na quarta eu falei sobre o comportamento do seu cliente, do seu consumidor. Na quinta, eu quero passar para você para você é, é, pensar mais, para você dar uma experiência a mais ali para o seu cliente. E como você faz isso? Existem ferramentas, existem ferramentas, tecnologias na internet que você pode antecipar, que você pode prever o que o cliente pensa. Um exemplo, a gente tem um e-commerce, vamos dizer, como os mais famosos do, da América Latina, né? se não do mundo, é a Magazine Luiza. É, você, o Mercado Livre mesmo, né? é, você consegue prever, o cliente pesquisa tal produto, Ali, o próprio e-commerce, o próprio site, ele, ele, te, ele te oferece, ele te dá outras sugestões, né? Ele te começa ali a é, pegar um... como se fosse uma linguagem de programação, eu quero fa falar disso daí é, nos próximos vídeos. Linguagem de programação, de programações, né? No e-commerce. Ele consegue ali ver o que você está pensando, ver o que você está querendo ali e te mostra, te mostra ali vários anúncios de vários produtos, Entendeu? então é isso é antecipar no facebook mesmo né? a gente tem as redes sociais se você pesquisar ali fora das redes sociais quando você volta para as redes sociais ela consegue te mostrar anúncios anúncios do que você pesquisava fora isso é antecipar antecipar o pensamento do cliente é dar uma experiência a mais o seu cliente e se você consegue conseguir fazer isso daí né Existem várias ferramentas é só você pesquisar na internet é... dá uma pesquisada a gente tem vários vídeos no YouTube também quais as ferramentas tecnológicas que prevê que preveem né, é, o pensamento do cliente, que ajudam ali no pensamento do cliente. E pode ter certeza que assim você vai conseguir é, colocar mais, né, colocar mais é, na realidade, na sua estratégia, os seus processos que você alinhou lá atrás no início. Então, é isso aí. Vamos lá para a nossa conclusão e finalizar o vídeo. Então, foi essas cinco maneiras que eu acabei de te passar é, para você digitalizar o seu negócio. Se você entendeu uma por uma, passo a passo, pode ter certeza que você já está mais perto né você vai estar um nível acima dos demais ali para tirar seu negócio do mundo físico e jogar ali no mundo digital através da internet já dizia o ditado do nosso querido Bill Gates se o seu negócio não está na internet o seu negócio está sem negócio preste atenção eu vou repetir se o seu negócio não está na internet o seu negócio está sem negócio se você gosta desse tipo de vídeo que eu chego aqui e falo dessas dicas aí, escreve aí para ajudar nós. Lasca o like também para ajudar nós aí. Se não quiser também, tá precisa colocar o like não. Eu tô sempre aí passando as dicas da hora para ajudar o povo aí, para ajudar, ajudar os inscritos, ajudar quem quer assistir aí. Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like aí. E é isso aí. Vamos para cima. Tamo junto.